Quatro treinos de perna que você deve fazer. Presta atenção que esse você vai falar. Que loucura, eu sou o professor Emílio Júnior. Você vai abrir as suas pernas à largura do quadril. Assim como eu abri as minhas. Vai fazer o seguinte... Vai agachar, isso, agacha, volta à posição inicial, chute à frente, agacha, volta à posição inicial, chute à frente. Essa é a primeira dica, mais fácil do que isso, impossível. Segunda dica para poder pegar bastante. Você vai agachar, vai elevar lateralmente a perna, agachou, eleva lateralmente a perna. Vai trabalhar também ó, lateral de coxas e bumbum trabalhar as coxas, mas não parou não, vamos ao terceiro, a terceira dica, você vai agachar e vai projetar a perna esticada atrás, agachou, projeta a perna esticada atrás, isso aí, você fazendo assim trabalha prioritariamente o glúteo máximo, que é essa região aqui, e para fechar com chave de ouro, você vai fazer o seguinte, presta atenção, Pés paralelos. A largura do quadril. Vou ficar até enviesado para você ter uma visão melhor. Vai dar um passo com a perna direita à frente. Vai descer. 1, 2, 3, 4. Volta à posição inicial. Mudou a perna. Desce. 1, 2, 3, 4. Voltou à posição inicial. Vai lá mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Mudou. E finalizando. 1, 2, 3, 4. Três, quatro, fazendo esse treinamento, esse circuito curtinho, você vai conseguir ter resultados maravilhosos. Eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo carinho. Até nosso próximo encontro!